Manda rosa. Rosa. O curso está pago, tá? <risos> Só para você ficar feliz, o curso está pago, deu R$ reais que eu cobrei de cada um e não tinha cobrado. né é, Então eu paguei o curso, fico feliz, eu tenho dois mentorados, eu agreguei mais três na turma. E, e eu fiz isso, e o curso também já está pago. E o que eu recebi foi muito mais, porque às vezes a gente fica com medo de ousar no digital a gente que está totalmente no presencial são anos de experiência, né? E às vezes a gente tem que se permitir errar para a gente poder acertar. Então hoje eu fechei três clientes novos que já estou, na verdade, no treinamento de mentoria, né? Eu aplicando com os meus pacientes, que ainda chamam de paciente, estão nessa transição de mudança aí, de nomenclatura. Mas assim eu já coloquei a, o meu valor agregado e todos eles falaram, não, mas eu quero fechar, vamos fechar assim mesmo e todos fecharam, né? E aí já é o valor três vezes o valor que eu cobrava há um mês atrás, né?